E aí clãs aqui, hoje a gente está vindo com Ghost Song, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas A gente está fazendo a gameplay completo, só que mais corridinha Hoje a gente pretende pegar, entregar uma peça, pegar mais uma e obter um upgrade interessante, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente obteve o pulo duplo e a gente está com essa peça aí nas costas A gente tem que entregar lá no acampamento Só que é difícil é bem difícil. A gente tem que subir aqui outra hora, outro momento. Aqui com uma certa pressa. Evitar essas cabeçonas medonhas. Meu fone está estupidamente alto. Pronto, agora está mais agradável. Não tem problema. Olhada no mapa para ver se a gente está no lado certo. Funciona também. Lembra quando você está com as peças na cabeça? E você está carregando as peças. Essas abecinhas se voltam contra você. Se você usar aí o efeito de ficar intangível, é bem melhor. Está chegando aí quase algum outro save. prudente aí conforme vai avançando salvando porque se não volta lá para trás uma tristeza muito grande, tem que refazer todo o percurso com essa peça nas costas A gente está usando foguete para ajudar Pra não tomar um desacerto. Eu falei que a gente ia dar um item novo. Um... Um upgrade, né? É. Um negócio que permite o nosso personagem escalar as paredes. Eu acho que a gente vai pegar isso hoje. Uh, Tomamos, hein? Que você salva os inimigos, volta então é difícil tomar um suquinho. Não esperar por isso. Outra vez eu fiz um caminho mais fácil. Deixa eu só avançando com cautela e a gente vai até o acampamento a pé. Olha, muita tristeza. É importante sempre estar matando os inimigos, né? Matando o máximo de inimigos possível Para obter Esse negócio verdinho Neo Geo, acho que chama O videogame o videogame antigo Caríssimo ir no caminho É muito longe Os dois do Essa primeira volta ela é triste, viu? Ela é triste porque ela é muito longa. Mas a próxima é a nossa cidade. Tomamos. E Quase, nossa senhora, graça. Quase que a gente toma um desacerco. Eu não sei quem teve essa ideia de ativar essas caveirinhas Mas assim que entrega a peça Assim que você entrega a peça Acaba esse pesadelo, tá? Tá muito mais simples e esses bichos eles voltam a adormecer Até você pegar a próxima peça E de chorar muito A gente está fazendo essa série, acho que é a primeira do ano que a gente consegue Está tentando fazer completa Tentando entregar aí todos os dias. Vou organizar um pouco o nosso tempo. Tá, tá meio zoado o nosso canal. São poucos vídeos, né? Também foi uma opção que a gente fez por conta das eleições, né? As eleições elas. elas dão um, um, um dinheiro brabo para os youtubers, mas em compensação seu canal fica cheio de coisa de política né eu não gosto muito não, vou dar o dinheiro que for toda eleição a gente tenta a mesma estratégia de não postar nada pelo Mesmo... menos Desde quando a gente monetizou, né? Uma coisa minha Olha só o que a gente obteve aqui Tivemos aí o Magma Spear É legal, hein? É um alcance interessante. Ó, oh, como é forte? Bravíssimo. Também dá para estourar essas portas com foguete agora. Onde a gente tá? Ó? Fazendo um caminho muito louco. Vai quanto inimigo? Temos aqui. Backlash. Temos mais um módulo aí. isso aqui a gente marcou no mapa é, marcamos no mapa então, já que a gente está aqui né não custa nada dar uma olhadinha nano gel cluster não é neo gel é nano gel oi Morri, sim. Ah tá, deu a volta, vamos subir. Estou tentando fazer vídeos mais curtos, mas parece que eu tô falhando miseravelmente. Onde eu fui fazer um Deu 30 minutos, deu mais tempo do que o normal que eu faço. Ah, tá. para tá pra cá. A gente vai matar os inimigos e já chega no acampamento. para falar com. Ó, oh, que baita. Que baita arma. Eu gosto muito dela, mas tem uma ainda melhor que essa. É uma espada, ela é lenta, só que o o range de ataque dela é imenso. Sensacional, sensacional, mas eu acho que pega mais pra frente. Tá. Tá, vamos, agora vamos falar com o menininho lá. A gente não tá conversando muito com esse povo, não. Deixa eu ver um negócio aqui. Falar com esse cara é obrigado a falar com ele credo. Não gosta E a gente vai ter vale a pena gastar dinheiro com isso? Vai Com esse módulo A gente consegue Visualizar o HP do inimigo cara. Vai tranquilo Vamos nesse módulo A gente pegou esse aqui ó quando a gente toma dano, a gente devolve. Vou falar aqui com Retornar a parte pro Hopper e aí, sempre que a gente retorna, ele fica feliz e a gente acaba dormindo. É um diálogo que até é engraçadinho. Rada, você pode pegar uma Or just sleep here, I guess. That's fin too. Muito bem. Foi uma longa jornada até o acampamento, né? Acorda, Acorda filha. É... A gente vai aqui rapidinho só fazer uns upgrades, gastar esses recursos que a gente acumulou. Tem todas essas pessoas que você pode conversar, eles dão um monte de side quest. Eu confesso que eu não gosto de ler, de história nem nada, mas conforme você vai avançando nesse jogo, ele meio que me conquistou. Eu até comecei a ler os diálogos personagens interessantes A gente não tem que fazer nenhum reparo A gente tem dinheiro pra Mental Gunpower Vamos ver se a gente tem aqui o suficiente pra Médio é, são 250 mais 100, 600, 800 e Fazer mais upgrade Não, não dá <risos> Gastando tudo isso aí não dá Vamos matar uns bichos e fazer upgrade Bom, a gente atravessou aqui o acampamento e Vamos escalar a montanha até de pra cá Ali tem um, uma peça fácil de pegar Mas a gente não tem o item necessário para pegar ela Olha lá, agora com o item que a gente comprou daquele carinha, a gente consegue jogar todos os bichos. E aí, pelo menos não tem um efeito muito prático, mas psicologicamente eu gosto viu? de saber quanto mais eu preciso bater nos bichos para eles... derrotar eles. Pegou o nosso. Lança foguete. Esse cara aqui, ó. Ele não conversa com a gente. a gente insistir, ele desliga, gente. Olha só o HP desse lixo, cara. O pior desse bicho é que ele não dá, não dá tanto, não dá tanto, não dá no A gente derrotou essa menininha Olha o tanto de caveira explosiva Que tem aqui Já imagino como é que vai ser a nossa vida aí uma tristeza Ó, oh, trocou um negócio Flower Step, o que, que é isso? Ah, verdade Faz nascer umas florzinhas do chão Sabe que eu não sei se eu estou indo pro lado certo Não tenho muita certeza disso não que tem que ir por cima e para a esquerda hum. Talvez não seja aqui viu Esses insetos aí no chão né? Então forte indício que a gente tá indo pro lado errado Tá definitivamente não é por aqui Descer é... isso. Vocês podem ver com tanto. A gente derrotou uma quantidade significativa aí de, de monstros, mas o gel coletado não é suficiente para subir um level para caramba vai ficando muito caro de subir velho será que é aqui como que eu posso ter me esquecido de onde que eu tenho que ir tem essa menina já a missão dela é legal para caramba Vou dar uma arma muito forte. Tem esse bicho aqui. ó. Não chega a ser um chefe, viu, porque. Agora ele virou um chefe. Jogar tudo que tem, né? Vale a pena derrotar ele porque ele dropa uma arma. Um de arma. Small no cluster É aqui mesmo que a gente tem que ir, ó. É do acampamento, veio por baixo aqui, pelo verde escuro, pra então, chegar aqui. Tem o um foguete para quebrar. E aqui que a gente vai encontrar a próxima peça e também o. Eu e para o nosso personagem. Estou achando que esse vídeo tá ficando imenso. Tem esse bicho esquisitíssimo no fundo. Né? Bem medonho mesmo. Tudo... Os inimigos aqui, ó, olha só que legal. Você dá um tanto de dano neles e aí eles explodem. Legal, mas na verdade não é nada legal. Tudo estranho para pegar um esmal na NanoGel Triste. Nessa área tem tipo um, um, um chefe. é complicadíssimo de fazer Vale mais a pena fingir que ele não existe E seguir a vida, sabe? Olha isso Esses bichinhos, vocês ouviram o grito ali, né? o chefe que eu mencionei. Ele, ele desce e arrebenta tudo. Oh. Oh. Olha o tanto de dano que a gente dá nele: nenhum. Ele já vazou. Ele fica escapando. Ele é difícil, tem muito HP e quando você tá quase derrotando ele, ele foge. Legal, né? Deixa eu... Sem vergonha, só. Esse carinha a gente não vai mexer com ele agora, não. Também tem um HP imenso. Tem uma arma que machuca. Olha só que legal aqui. Satisfação é quando você consegue fazer todos explodir. Aí é legal pra caramba. Então esse mal não é gelculaste a gente já tem o dinheiro para um upgrade. É muito péssimo esse pedaço. A gente conseguiu. Conseguimos passar numa boa. Não é fácil não, viu? Achando que é pra cá o negócio. Tem que ser, porque a gente cai de umas alturas tão incríveis. Ou conseguimos fugir a tempo... <risos> é, é brabíssimo isso aí. Tá, ah, chegamos aí onde a gente precisava chegar. Pegamos os joelhos espinhosos. Tomara que é isso que seja escrito eu vou igual. Aqui Egito né? Hum. Bom, pra cá é outra coisa. Vou voltar que a gente vai pegar a peça essa é a intenção só vão correr agora a gente vai mostrar é todo o potencial do que a gente pegou, oh, que legal Com isso a gente praticamente é, consegue ter acesso a todas as áreas do jogo Nanogel cluster que era só um, uma Uma bobagem. caminho correto é outro Pesadíssima aqui né, nessa área. A gente está level 25 já. Olha a nossa é tragédia que é o tamanho desse. Morremos, morremos, não morremos, não morremos. Não atrapalhar <risos> nada. Morremos, que triste. Tá, agora a gente sabe onde ir, ó lá, a gente tomou o nosso primeiro dano. Depois tem que ir. E arrumar, né? Aqui ó, quando ele morre, deixa tipo uma árvorezinha. Uma uh! Beleza, a gente vai ignorar por completo. Como eu recomendei e vamos encontrar aí a próxima a próxima peça muito bem escondida, atrás de muitas paredes aí Quase, quase! Mais uma parede. Olha lá, olha lá. Até esses bichos fica mais pesado. O que a gente vai fazer? A gente vai pro save, né? Eu só vou até o save, tá? O vídeo se alongou demais... Mas... A gente pegou muito mais coisas do que deveria ter pego... Não? Nossa... Eu esqueci completamente das caveirinhas... meu deus, ai a nossa <risos> a gente tinha que ter tirado primeiro nas Bom, a gente não vai morrer com um obstáculo né vamos tentar <risos> quase Ufa, chegamos no save e a gente encerra o vídeo aqui no save. A gente está seguro. Pegamos o... o que a gente fez hoje. Pegamos uma peça, pegamos uma arma nova, lança, pegamos um pulo na parede, que gruda na parede. E tá ótimo, né? Tá ótimo. Agora faltam três peças. É, entregar essa, né? Entregar essa. Mais três peças e aí acaba o jogo. Simples assim. Gostaram da gameplay? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um nos nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Esse é um jogo que é os três. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo respondendo. E fica assim no próximo vídeo. Até, Até o próximo vídeo e viva a amizade!